o de veículos tem comum com o um buraco negro. De acordo com um artigo publicado por pesquisadores da Unesp, o segundo pode explicar teoricamente o primeiro, pelo menos em alguns casos. Buracos negros são regiões com um campo gravitacional tão intenso que capturam tudo que passa pelo seu horizonte de eventos. Partículas, objetos, radiação, luz, uma vez que tenham passado por essa região, não retornam mais. No estudo, diagramas que descrevem a evolução da informação em um buraco negro foram utilizados para entender a dinâmica do tráfego de veículos. Foi demonstrado que uma região com neblina na estrada pode funcionar como um buraco negro. Isso porque ambos possuem fronteiras que delimitam o início de uma zona de não retorno da informação, o chamado Horizonte de Eventos. Pense em um comboio de carros na estrada. O primeiro da fila chega a uma região com neblina e aciona o freio. O motorista do segundo carro vê a luz vermelha, também aciona o freio e assim por diante. Se o primeiro carro frear antes de entrar no Horizonte de Eventos veicular, todos conseguirão frear e a viagem segue. No entanto, se o primeiro carro frear depois de entrar no horizonte de eventos veicular, o próximo só conseguirá frear uma região com visibilidade ainda pior, e assim por diante, levando algum veículo do comboio a iniciar o engavetamento. Analogias entre buracos negros e outros eventos não são novidade na física, mas essa talvez seja a primeira vez em que se usa para explicar uma situação cotidiana. Se o estudo ajudará a prevenir acidentes de trânsito, ainda não dá para saber.